É o Márcio. A como que é o nome dela? Eu já estou esquecendo. Marcelena. Marcelena. E a outra? Mais. Como que chama o esposo, a esposa do Márcio? Ah, a mulher do Márcio. É. Exercita. Simone. Simone. Simone. É. O Márcio tem filho? Não. Tem duas filhas. Ah, tem duas. E Não. quantos netos a senhora tem nessas alturas? Ai, tem 12 de março, o meu, no meu, no seu e uma da, da Maria? Três, quatro. E o esposo dela, como é que chama? O exercício da mente. Que, sabe, é, eu fico encantado. Ah, a a mente nossa tem aquelas pastas que você vai guardando. Quando é você bom, mexe. Bom. Agora, sabe que a sua mãe é boa? Contar dos forró porró dela, antigo, Ela as meninas. Na e será vai quando eu morava lá no sininho, na fazenda nossa lá, nossa, aí era bom. Quem é que é os irmãos da senhora? Nós dançava até. Gostava de dançar? O pessoal fala que não, mas... é, não fala aqui não, mas... O pessoal aqui de Cristóvão que gostava de dançar. É, mãe. é tinha baile direto. Aqui Quem é que rosa. tocava nos baile lá? Tinha o um sanfoneiro. Era tudo de dança também, eu não trocava de sanfona, eu saía na dança, era, era bom demais. Nossa, era... E ficava até lá de até duas. De madrugada. De madrugada. Isso é só no sexta-feira, né? Sim. Ou no sábado? É, é no sábado. É só no sábado, é né? No sábado. E o pessoal depois trabalhava. Porque eu tudo trabalhava na fazenda, né? E tudo é. tinha sítio. Então todo mundo tinha que trabalhar. E como que a senhora conheceu o Sr. José? Foi num baile ou não? Foi no baile aqui. <risos> Dançava todo sábado aqui, né? Aí foi conversando, conversando, conversando, começou a namorar. E quantos foi. anos já casada? Eu não sei mais, né? 54. 54. 54. 54 já. É. Hum? Gente, Deus, que coisa boa. 54. É uma história bonita da senhora, viu? A senhora é uma vencedora. Que Deus abençoe. Deus, Deus ah, é. me abençoe, amém mesmo. E a senhora trabalhou na escola João Faria, né? João de Faria. João de Faria. Trabalhei muitos anos na escola. O que, que você fazia lá? Ah, eu ajudava lá a professora, ajudava a fazia, fazer fazia. Fazia café para os professores, tudo que eles precisavam, eles me chamavam. É, é Ivone, vai fazer isso. Ivone, vai buscar Vanda, a tua um né? Vai buscar isso. Evando, vai buscar o, nome é? o nome dela é Ivone. Mas Ivone. Ela é o apelido de Wanda. <risos> ah, é? Eu não sabia, não. Eu, é, eu é, chamo eu ela de conheci. Wanda. É, mas nós ninguém conhece ela por, por Ivone. É, aqui é todo mundo que me chama de Wanda. Todo mundo, todo mundo conhece por problema. Ivone, todo mundo Ivone de que nome? é o nome? Ivone que Ivone. Simão, é. Garcia. É Ivone, Simão Sim. Garcia Murari. A senhora é a é parede da dona Miriam? Miriam. Não. Não. Que ela é Simões. É. É. é, é. Dua Miriam. da Miriam. Lá de os parentes de Franca, Severino Não. Simões, sou Benedito Simões. Esse é Simões é, é de é onde? Simão. Não, Sim, é, ah, Simão. Simão. Nós ah, é Simão. É, é. Eu entendi, Simões. É, Simão, Simão. Da onde que era o, o pai da senhora? Era é daqui mesmo, daqui de cristais. O nome dele? É José Simão Garcia. José Garcia é muita gente, né? É muito Garcia, e, né? E a mãe da senhora? A minha mãe, a família dela era de São Paulo. E ela casou com meu pai e ficou morando aqui, porque nós compramos um sítio e nós ficamos morando no sítio. E ela criou nós tudo lá nesse sítio. Tinha de tudo que o senhor pensasse nesse sítio. Tinha gado, tinha porco, tinha galinha, que é que não cria tanto. E, e a escola? Onde que a senhora e estudou? E a escola? Eu vim para cá, pra casa da minha avó. A escola era aqui, né? O... Ao lado da igreja? Ao lado da igreja. Hum. Aí eu vim pra minha avó e ficava a semana inteira na, na escola. Aí no sábado eu ia pra Cristais, meu pai vinha e... me buscar. Pra fazenda? É, um pro sítio. Um pro, sítio. Um pro sítio. Que e coisa boa. Uma... ela ficava aqui. Durante é... a semana é... a casa da aqui. A casa da minha avó. Dona Wanda, que bom. Eu registrei mais um pedaço da vida da senhora. <risos> é bom, né? Bom, é bom que vai guardando. fica, né? Vai guardando. vai guardando. Ó, um abraço a senhora. Um abraço, Deus senhora. abençoe, viu? Valeu. Que ótimo. Parabéns a mãe, viu? E ela. Ela tá pra mim, meu. Ela tá estudando também igual eu e tá indo. Ah, pra... é, ela ela né? né? <risos> ela tem que ir para frente. Né? Tem que ir para frente. frente. É. E a senhora teve oportunidades, mas não teve tantas oportunidades igual você tem, é, né? Antes era mais difícil, né? Muito antes, mais difícil. Mais difícil, morava na roça, né? Era mais difícil. Ó, um abraço, um abraço para você. Deus abençoe. Não.